U. Uh. Então to no gol. Oh. Não, não, não, não. Que, é que... que isso? Que Mandou a bicicleta? Que isso? Mandou bicicleta? Ô, oh, louco. <laughs> Gameplay, entretenimento e diversão, você sai igual aqui. quê? 10 segundos pro milagre. Vamos mandar Já dá. Uma porrada. Porra é essa, mano? Porra é essa, Eita. Um golaço. Que isso, mano? Para, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Olha no Bilu. Verdade, é. Ai! NÃO! Ai! ai. <risos> foi lindo, isso foi lindo, cara! Tô sem turbo, tô sem turbo, tô sem turbo. Tem que tirar isso, cara. Não vai entrar não, eu acho. Boa. aí. Ó, ah, o passe, ó, o passe. Sai, manda, manda o passe ainda. Cadê o passe? Okay. Que eu faço Nossa. então. Nossa. Caralho, não é que fez mesmo? Ó, passa aí. <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> Por que, que, mano, eu odeio vocês, velho? Eu nunca consigo pegar o aéreo, velho. Porque você é passarinho novo. <risos> deixa, deixa. Ó oh, o fake. Gostou do fake, né? Hmm. <gasps> Mentira! <No! risos> ego, Ué, ego, não, ego, é gol, é gol, é gol, é gol. Caraca, o cara errou, moleque. Boa, Cê cara. Chupa, chupa todo mundo, porra. Deixa que eu vou, Marques. Ah, oh, o caralho. Aí, só completar. Boa, moleque! Boa! Acho baixo, porra. Uh, uh Caralho! Boa! Eita. Não! Eita! Mentira! Mentira! Maquizinho! Boa, moleque! Porra, moleque! Caralho! Ele roubou meu gol! Ele roubou meu gol! Porra, show tamanho, caralho! Ó o passe! Ah, foi outro tempo eu lá. Boa, moleque! Boa, Boa Maquise. Que isso, Maquise tá. Não! Ó, ah, tô sem turbo. Não! Caraca! Calma, cara! O estava estava ali. Mais um, mais um, mais um! Puta que pariu. Que isso? Eita. E maquiza, aprendeu a jogar já? Ai, okay. que. Maquise levou a todo mundo! Caralho, mas é que. Tá, Eu sou um monstro, moleque! Oh, oh. Acabei de presenciar uma Case Sando Messi. Foi levando a bola do meio de campo <risos> até o gol, moleque. Não, não é isso, não, cara, vai sair quê? Porque... É porque ela tá dando aula agora. Ah, ela dá aula de. Ela é igual, porra! Meu Deus! Ela é professora de inglês, cara. Caraca, que maneiro! Ela fala inglês é... e francês. Que isso! Será que ela fala francês? Então, faz o seguinte, eu vou mandar um áudio pra ela, <risos> aí, você fala pra ela traduzir já. Nem fala francês, cara. VOCÊ É vergonha da profissional! Eu joguei pra cima, e não conseguiu, eu tu veio e depois bateu o neve. Ah... Flávia puta gostosa. <risos> não, nada. <risos> Viu o nome do clã? É um o mesmo. Bica Meu Deus porra. eu vou ir pro irmão O lema do clã é bica porra. Ah, é. eu... o <risos> mo... Ah, tu não aceita o clã Boa Juninho... Meu, Meu Deus... Meu Deus... Relaxa, Deus falou comigo aqui A partir tá ganha Manda pro mês, manda pro mês Tu falou comigo não É porque tu fez gol contra, aí ele não fala Tá p*** contigo R$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ <risos> <risos> <risos> Bica aí, Fazer porra. o contra no futebol é igual agredir a mãe, Juninho. É pecado, cara. É eu... sem perdão. Bica aí, porra, bica aí, porra. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Ah, Boa, Juninho, vai, Juninho. Boa, Juninho, guarda ele. aí, guarda aí, moleque. Meu Deus, cara. Eu errei, o cara errou. ó, ah, é. outro passe Tu viu, tu viu? Foi bom não? Horrível, horrível, horrível. Caralho, deu certo. Guarda, guarda, guarda, guarda. Foi bom não? Vai. Mentira Foi incrível que passa moleque Olha <risos> o Juninho, saiu batendo igual, igual o otário Olha lá, saiu batendo a porra toda Bateu <risos> cara Eu fiz o que eu faço de verdade Ó O cara começou jogando no passado, já abriu o um vídeo no Youtube Como andar com o um carro no Rocket League Aí ó Como andar com o carro? <risos> Aí já toma gol Aí o moleque fica Caralho, eu não sei andar nem com o carro ainda Ixi, Ixi. <risos> Caraca, mentira <risos> caso em você me perdoa eu não sou muito bom na defesa aérea não mano eu sou bom em nada eu sou bom